De pastel com tudo que é, cara. Acho que o pastelzão bolado, mano. Eu gosto de vários sabores de pastel, brother. Mas pra ele ficar tru, tru, bolado mesmo, ele precisa de um caldo de cana, brother. Sem limão, porque quem bota limão não sabe como é que bebe caldo de cana, brother. Pelo amor de Deus, falou os carioca que colocam ketchup no pão de queijo. Quê? Pelo amor de Deus, é muito bom. Uhum. 20 pão de queijo, abre o ketchup. Nham, nham, nham, nham. Bota na boca nham, nham, nham, nham, nham. Só, Só aquela gotícula de ketchup assim, ó, grande Em cada um Tá zoando, porra É igual açaí Pra quem vai colocar um milhão de coisa juntos Só açaí já é bom demais Exatamente, mano, exatamente É que eu parei de pedir ultimamente, né, mano Mas na minha infância, porra, todo dia eu comia 700ml de açaí todo dia por 8 conto Só açaizão mesmo, bolado, mega açaí Com dois sacolinhos de granola Se quiser uma, sacola, uma sacolinha extra, 50 centavos Olha a lança E Goa, Vai pegar mais uma, hein? Acertou a primeira, acerta a segunda. Acertou a primeira, acerta a segunda. Olha aí, meu se Vocês sabem dali, mas é a Riven contra a Renek tá? Eu não vou dar list não. Só pra te avisar, tia. Só pra te avisar mesmo. Explica essa match-up. Bom, eu venho aqui, dou um Qzinho. Ó. Aqui, ó. Agora eu venho aqui, pego o level 2. E a parte agora ela tá fudida. Mas eu vou pegar um. Vou dar um Qzinho aqui. Wave vai dar bounce back e. azedou pra ela, mano, basicamente. É a matchup. Tá, agora a Wave tá dando bounce back. Provavelmente ela vai pegar level 3 antes de se jogar bem, e né? Ela vai jogar bem. Eu tô sem fúria, mano. Isso é perigoso. Ela, eu sem fúria, ela ganha, chat, entende? Mas quando eu tenho fúria, é tudo nosso. Ela queria dar o terceiro que pra tirar meu osso, mas não deixa, não. Ela tá usando um wage bem, bem antecipado, brother. A Wave ainda tá puxando pra mim, eu só tô batendo no não pra pegar uma Furezinha caso ela brote. E agora tem um negócio. Eu só vou dar um Wzão aqui nela, mano. A tá aqui, ó. Queria muito, mano. Tá, dei uma trollada, brother. Eu eu queria muito gankar, a gente só tinha aquela janela. A Riven tá givando os bagulhos, mas é porque ele tá topside. O Vole tá na. no golem, hein, chat. Por causa da minha wardzinha, a gente espotou ele. Nice. Não é porque você tomou dano no começo você não pode trocar de volta, não, chat. Tem que trocar, bro. Tem que trocar. Agora que ela tá level 4 aqui, ela consegue me matar, mano. Ó, ó. Só que aí ele foi deitadinho. Se fizer assim, tranquilinho, mano. Pô, top é muito fácil de, de abusar, cara. Top é jungle diff, mano. Eu digo, se eu controlo a wave do jeito que eu quero, por ser Renek contra a Riven, eu controlo a wave do jeito que eu quiser. Aí eu controlo a wave do jeito que eu quiser, a Riven não pode ficar givando tudo, mano. Só porque o meu jungle tá top, sai já, tem que vir, bro. Aí uma hora ela surta, vem e morre. Aqui a linda ali podia estar tá top de novo por esse cara não deu TP, rapaziada, mas eu que ele não deu TP. Perdeu uma wavezona de catar. Show de bola. E é isso aí. Agora a Rimizinha tem uma longa a mais. Ela dá bastante dano, eu não deu ainda. eu queria dar um daninho nela aqui, chat. Nice. Só um daninho, só um daninho. Nice. Só um daninho. Agora dou BTP e acabou a vida. Perfeito. Tomou Freeze, ela tem uma farm, eu tenho 35. Acabou. Olha esses minions aqui. Olha, olha esses minions safados, chat. O cara tá batendo no guerreiro do nada. Ele fala, eu vou bater no mago. Eu vou bater no mago. Mas uma dessas acaba meu Freeze, porra. São uns pilantrinhas. nem a Freeze? Não uh, me respeita, moleque. Pelo amor de Deus. Controlou de do juqueiro aqui, você só vê aqui mesmo. Aqui eu tenho Ninja tá, chat. Então o que a gente faz? Só vai pra cima dela sem usar nada. Aqui eu já tem o para pra um E mano. Então eu dou. Uh. Trolei full? Eu trolei full ou trolei mais ou menos? É, trolei mais ou menos. É porque ali, se o meu E pega, eu consigo dar um dano nela maneiro, entende? Porque eu tenho Ninja Tabe. Só que ela, ela deu o E dela, aí o meu primeiro E não pegou. Por isso, uh! Cleverson fumaça? Cleverson! <risos> aí, ó, Cleverson, esses Minions daqui, dão ouro, amigo. Dão ouro pra tu comprar teus itens. Não pode ficar givando tudo de Riven, não, mano. Tenho certeza que ele vai guivar tudo. Aí eu vou fazer uma, uma Big Wave agora, o jeito que eu tô fazendo. Eu vou pedir pra minha linda ali, vai, ela tem tá mais ou menos... Um minutinho, vai. Um minutinho pra subir aqui, que é o controle de wave. E no dive não vai dar tão bom, mano. Ela tá indo pro bot, velho. Mano. mano, pelo amor de Deus, velho. Olha o tamanho da wave que eu tô construindo, chat. Ih, tá doido. Vocês tão doidos, gente. Eu tô esperando meu, meu Q ficar com fúria pra eu me curar todinho. Muito mínimo pra lutar. Eu tô indo pra onde é o lugar safe dele, mano. Pra Kaitai sempre pra cá. Se ele flechar, ele morre junto. Tonei, ataque que foi de bola mano, 2x1 do Juqueira, muita wave destacada mano, deveria ter levantado assim não, esse punete daqui é meio sujo né não, não cara. Agora vem aqui, eu puxo a wave, friso pra cá e, e é isso, o que a Raven pode fazer agora a, a não ser chamar o de Acho que nada. Uh, ela pode fazer eu gastar habilidades na wave pra wave puxar pra ela de qualquer jeito mano, que cara bom. Nice, mais 139 de dano, pra cima ela morre. Eu tô tirando o canon dela. Ao mesmo tempo que beitei para dali. HAHAHAHA, <risos> moleu! <risos> Foram tantos os minutos... Riven. <risos> Riven, Volta pro jogo Riven. Top player não pode esquitar! Não pode esquitar, volta pro jogo! Irelia subindo, Irelia subindo. Eu mato todo mundo! A Wibi não vai jogar, mano. Não vai jogar, não vai jogar. Wibi! Oh! Ei! Oh! Sai, sai, sai, sai! Show, show, show! Toma! <risos> não vai farmar, tia. Não vai farmar. Dá rome, dá dive no bot, mas você não vai farmar. Você não vai. Gastei tudo. Não era pra ter gastado tudo. 14 segundos eu tô fraco. Estou fraco, Irelia tá brotando. Vou matar os dois. Gente, eu vou matar os dois. O Riven tá vindo por baixo? Não. Ela guardou aqui. Eu não sei o que vocês estão fazendo, não, sendo bem sinceros. Agora a Elélia tá morta. Agora a Irelia tá morta, chat. <risos> que Aralto foi esse? Que era foi esse. Bate! Bate! Me... Bora alto, mano, bora alto. Vai dar ruim, vai dar ruim, gente. Não, não, não tá não, não, tá, não, vai dar ruim. Inclusive eu vou dar só porque vocês fizeram isso. Que boladão. Simples assim Ele tá atacando cantor torre E essa torre tá machucando, tá não? Tá, eu vou morrer, chat Não vou não É, você. Também uma mais, cara. Cara, que alto foi esse, mano? Que o troll da porra? O que eu te faria se fosse a Riven? Roaming máximo. Eu já estaria divando a botlane quatro vezes, cara. Eu não tô nem aí pra nada. Eu teria xingado meu jungler e eu estaria ruxado bota e teria divado a botlane quinze vezes. Opa, o tá numa posição boa. Não tem como os caras saberem que eu tô aqui, velho. Não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Só faz. Eu queria lutar, mano. Eu queria cortar cura também. Eu queria várias coisas, mano. Só fazendo, mano. Mano, eu tô tancando muito, brother Eu tô tancando muito Mas é isso Ai, cara, morri, chat Morri, mano e vai me pegar aqui na bordinha eu Vou dar esse bagulho aqui uh, eu Vou dar um negócio nela, vamos procurar um pouquinho mais Vou dar aí, e vou dar outro aí pra cá É isso Ai, que time pá. Cara, vamos dar e vai, chat <risos> SS essa é essa Irelia. Você viu que eu não estnei ela até o final do W dela? Porque quando ela larga o W, ela vai me dar dano, certo? Então ela ia ser focada pela torre e ia morrer, mano. E três no top aqui, cara. Não vou fazer nada. Não tem quarta cura pra ganhar na Irelia, chat. Bota a fé. Se é a quarta cura eu não ganha dela, mano. Ela legit tanca o meu combo e depois fica se curando infinitamente. Tá, tirei a ult da. Da zona ali, a gente vai matar o Vole, a gente não matou o Vole. A gente não matou o Vole, mano. Dragon, Dragon, Dragon, Dragon, Dragon, Dragon. Os caras já guivaram, mano. Faz drag. Vem, seus merdas. Vem. Já gastaram duas habilidades. Vem! Vem! Vem pra ver o que é acontece, pô. Eu não Vole, mesmo. Não morro não, chat. Eu não morro não, eu não morro não, não. Eu não morro, não morro, morro. Morro. Morro, morro, eu não morro. Eu não morro, pode confiar, pode confiar, pode confiar. Vou te dar o um Vole de novo, pela segunda vez. Fez Riven e morenaram nesses caras. Nice. Eu não morro, mano. Pode confiar no pai. Pô. É tudo nosso. A gente não morre, chat. A gente não morre, cara. Simplesmente assim, porra! Conheço o dano que o vagabundo dá em você, cara. Puxa aí, ação, puxa aí. Vou dar E pra você. Ai meu Deus, eu dei muito dano. Quem diria? DD seria bom aí, cara, não espada tipo, do rei seria bem melhor, porque daria bem mais dano, tá ligado? A DD eu tankaria mais, mas eu não morro Se não for um, um contra cinco, eu não morro não, mano Os caras tem que gastar tudo em mim duas vezes pra eu morrer, entende? Mas se eles fizerem isso, meu time instantaneamente ganha fight Eles não podem me focar, eles não podem me focar Porque eu tô muito tanque, eu vou só fazer dano uh, Não tem muito sentido Não tem muito sentido não, mano Não, meu time morreu ali, cara Eu vou andando, Deixem dando. Não manda não, manda TP. Só pra assustar, só pra assustar, mano. Só pra assustar. Eu acho que tô tranquilo, a Heraria vai tá vindo em mim. A Riven e a Heraria em mim? Eu vou em quem primeiro? Eu vou na Heraria? <risos> nice, o Brik matou a Kai, isso é tudo nosso. É tudo nosso. O cara não tá dando para me matar, a chat. Ele deveria ter ido na Riven, talvez. Oh God, nice, tá ótimo. O Riven tá dando bem aqui, tá? Só pra avisar. Tá, a gente tartou tá, e parada no mid. Estacando uma furezinha. Mano, eu não dou dano aqui não, velho. Pra eu dar dano, eu vou ter que gastar as bagulho todo, mas é isso. Vamos gastar tudo. Bora, vai agora. Barão é nosso. Barão é nosso, cara. O Victor morreu, mas matou a caixa, mano. Mandou muito. Well played, well played. Nami também jogando no XSQ dele. Né? Cara, não vou mentir, mas eu acho que a Modrenara tá sendo bem mais efetivo do que quebra paz esse jogo. Vocês concordam? Eu tô tankando muito, muito. Eu tanco tanto que eu vou pra cima, o vagabundo me foca e antes de eu chegar em posição de perigo, meu Modrenara volta eu consigo mandar de novo, mano. Peguei a zona, morreu Ela vai ah! Demorou muito pra ultar, hein, tia Muito, hein Parece até que é jogador de sono não tem dinheiro Ai, tô brincando, tô brincando Aqui eu tô fã abusado mesmo, que o bagulho é doido Não é possível Foda-se Flash Mutei, pulei um pouquinho só Tirei flash, mano, bom demais Nice Deixei a caixa com um de vida Pegamos um dragão por causa disso Cara, tudo que eu tô fazendo aqui de abusado É porque os caras não tem dano pra me matar, tá ligado Aí meu time consegue pegar livre os objetivos, mano Bom dia. Dá um daninho nos caras Dá um daninho nos cara, Victor. Stunei. Nice. O cara gastou o Kimmy Turbo. Muito bom, velho. Um ótimo ult da Sona, velho. bora na Reeve. Vou na Reeve. Mata a Reeve, Mata a Reeve. Não pode, então. Eu tô tankando. Vamos na Erelha. Vamos na Erelha. Vamos na Erelha. Nice. Ó oh, o Yasu. Deu um bom CC na caixa velho. Acho que foi desnecessário porque ninguém tava com ele, mas... Bom CC, mano. Foi útil. Foi útil. Cara, bom. Kai'Sa sem... Assim. Tá sem flash da tá última vez, eu só vou aqui tocar a porra toda. Ah, tentei pegar na modernária E o Didi é o play, tio É isso, mano. Jogamos pelo topside e o topside regaçou o game. GG. O Tenec é, é muito forte, mano.